tendo efeitos mentais né, parecidos com o uso recreativo é porque a dose provavelmente está errada, a gente tem que reduzir a dose, então a dose ela é na verdade a menor dose eficaz possível né? então você vai tentar trabalhar sempre com a dose que esteja funcionando mas que não provoque nenhum tipo de efeito colateral então nas, nas crianças, né, só para finalizar o lance do grupo de risco você vai pensar duas vezes né, realmente preciso, já tentei outras coisas qual é o tipo de canabinoide que eu vou utilizar, na gestante a mesma coisa, nos psicóticos a mesma coisa. Tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com cannabis né, porque assim, você até pode ter um efeito colateral, o vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose, mas é só você reduzir essa dose que o efeito passa. Então, não tem nenhum, nenhum tipo de efeito irreversível, não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de cannabis Então, você não consegue hoje chegar na farmácia, se entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com o Cannabis, entendeu? Então isso é muito, muito, muito relevante. Todo, todo medicamento ele é pautado em eficácia e segurança. A segurança da Cannabis é muito grande e a eficácia também é muito grande. Então é um medicamento que é um potencial enorme. Não é para uma doença, a gente está falando de quase que uma farmácia viva, né? Por causa justamente dessas diversas substâncias que estão lá dentro. Você falou que estudou bastante plantas, né? E, bom, obviamente a maconha é uma realmente poderosa. Tem mais alguma que se que a galera não está prestando atenção, mas que é uma planta muito importante? Eu sei que uma vez eu estudei sobre uma chamada kratom. Que é uma, é uma planta da... Acho que é da Indonésia, cara. Que é, um, que é um negócio que eles usavam para os escravos lá, para eles ficarem mais, mais tranquilos. Já, eu tomei, inclusive, não gostei muito. Mas é um negócio que te dá, dá uma aliviada na ansiedade, assim, para ser sincero. Mas é muito nojento, dá vontade de vomitar. Sim. <risos> Cara, existem diversas plantas. Na verdade, assim, é, se você for na literatura lá chinesa, que a gente começou aqui falando... Uh -huh. Desde 1500, ele já tem um catálogo com mais de mil plantas com propriedades medicinais. Né? Se a gente for para a Indiana é a mesma coisa, para Egito é a mesma coisa. Agora, quando a gente vem para Brasil, a lista de, de plantas medicinais né, autorizadas pelo SUS são 71, cara. Então isso é. Isso é, isso é incongruente, entendeu? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. A Amazônia, caralho. É só nossa, lá tem 3 mil plantas medicinais. O potencial medicinas. é enorme. A gente não está explorando nem perto de 1% do nosso potencial de, de medicamentos, de plantas. E o que, é que a gente está fazendo? Vem destruindo a nossa reserva. Destruindo a nossa floresta. Destruindo o índio, que é o que entende da planta. Que é o que vai passar para a gente. Qual é a planta que funciona, em que. Né? Porque se você for pegar todas as plantas E testar em todas as doenças Imagina o tempo que isso vai levar né? Mas se você tem ali um cara que sabe Que essa planta mais essa Dá um resultado bom Você já vai lá e pega as duas e você já testa nesse resultado E ainda então... dá um royalty pro índio pra ligar uma grana Exato, exato, não é mais justo né mas enfim, a realidade que a gente tem hoje é essa, né que não existe um incentivo para a produção de medicamentos naturais. Existe um incentivo para a produção de medicamentos patenteados, de medicamentos que eu consigo produzir em massa, que eu consigo ter royalties. Enfim, então um produto natural eu não tenho direito sobre ele. Quanto ele é que você estima que daria para ganhar por, por ano o Brasil se a gente tivesse uma indústria de medicamentos que aproveitasse a Amazônia? assim Porra, cara, infinito. Não consigo te dar essa conta, mas bilhões com certeza e é, de... passa do bilhão. Com certeza. E o que, que, o que, que falta para a gente começar a explorar essa biodiversidade cientificamente? Assim, não explorar de derrubar, mas Poxa, chegar mas. lá na Amazônia e coletar um monte de coisa, pesquisar com os índios. Uhum. Por que, que a gente não está fazendo Quem que faria esse trabalho? Patrocínio, por que que não tá sendo né, feito? cara? Patrocínio. Então, o, o, o ensaio clínico, a pesquisa clínica, ele depende de patrocínio. Ele não é uma coisa barata e ele é uma coisa longa. Né? Então, geralmente, o investimento... de Quem é, quem é que tem dinheiro para poder investir em várias fases de pesquisa e concluí-la até o final. A indústria farmacêutica. E elas não estão interessadas na Amazônia? É possível? A indústria farmacêutica não tem interesse de é, pesquisar um produto natural, porque no final ela não vai ser dona desse produto. Né? Ela vai provar Verdade. que uma coisa funciona, mas não é ela a dona. Qualquer pessoa pode ter essa coisa. Então Acaba que é um, é, um, é um erro, na verdade, da metodologia da pesquisa, né? da forma do, do patrocínio da pesquisa. Então, isso, esse patrocínio, geralmente, ele tem que vir do governo, e não das instituições. Né? E o governo ele não...